Alerta! Se você for mais sensível com conteúdos paia, pode sair, porque hoje a gente vai ver o tal irmão do Nicocado Avocado. Pelo menos é assim que estão chamando ele por aí e eu tenho minhas dúvidas. Mas será que ele consegue ser pior do que o Nicocado, que simplesmente grava cada passo do seu próprio fim? É exatamente isso que a gente vai ver. Pera, pera, pera, o que é isso aqui na tela? Olha só se não é a Surfshark portadora de um dos melhores serviços de VPN do mundo. Pra quem não conhece a Surfshark e não sabe o que é serviço VPN, fica de boa, tranquilo que eu vou te explicar. A gente sabe que não adianta confiar sua privacidade apenas usando o seu provedor, só que com a Surfshark isso aqui fica diferente, a gente navega na internet com mais privacidade e também segurança, podendo assim ficar completamente tranquilo e relaxado. Porque com o serviço de VPN da Surfshark você tem alta proteção contra hacker. além de muitos outros benefícios. A Surfshark não é só para as pessoas que trabalham com internet, é para todo mundo. Porque eles têm serviços que protegem senha bancária, suas compras online, tudo literalmente tudo que envolve a internet a Surfshark protege. A Surfshark protege seus dados utilizando uma criptografia indecifrável e possui os protocolos de VPNs mais seguros do mundo, além também de oferecer proteção contra vazamentos de IP e DNS, para que ninguém possa saber de onde você está se conectando. Tudo isso utilizando uma política estrita contra registros, significa que eles não guardam seus dados de maneira alguma. E bem, basicamente é isso, vocês podem desfrutar de tudo isso em qualquer dispositivo que você estiver utilizando, com apenas uma assinatura, você pode instalar e rodar a Surfshark em números ilimitados de dispositivos ao mesmo tempo, aqui ó, rapidinho, rapidinho, eu vou te mostrar como é fácil de entrar, a gente coloca o servidor que a gente quer entrar, dá um cliquezinho, tá pronto, tá conectado no VPN, pronto pra navegar com segurança e escolher a série favorita que eu quero assistir, série Tio Sam, como assim? Pois é, com VPN eu posso entrar na Netflix, sei lá, da Índia, e assistir um filme que só tem na Netflix da Índia, usando... O serviço da Surfshark. Ô oh, coisa boa. Ah tio Sam, mas como eu consigo adquirir? Você pode ter tudo isso com 83% de desconto, mais 3 meses grátis, utilizando o meu cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela. Bem, o link tá aí na descrição do vídeo. Surfshark, valeu demais por patrocinar esse vídeo aqui. E agora, vamos lá. Opa, meus queridos Tio Sanário, tudo tranquilo com vocês? Já adianto que no final do vídeo tem uma animação com uma crítica bem profunda. Só que eu aconselho vocês a assistirem o vídeo completo pra entender que talvez a comparação que tão dizendo por aí pode estar tá bem errada. Enfim, a gente tá aqui pra falar sobre Johnny Ridley, um cara que virou estrela da mídia social americana e ganhou popularidade no TikTok e também no Instagram, contando aí com mais de 5 milhões de seguidores no TikTok e 14 milhões no Instagram. Números que fez hoje ele ser quem ele é. Só que a fama que ele tem, muita gente passou a criticar, e a gente vai entender por quê. Bom, Parando pra analisar um pouco os vídeos, eu confesso, teve um ou outro aí que eu pelo menos fiquei meio pai ao assistir, até porque dão uma certa vergonhinha, e por algum motivo inexplicável, ele gosta muito de chocolate. Vocês vão entender o porquê. Ô editor, coloca os vídeos na tela pro pessoal entender quanto eu falo. O primeiro que eu assisti foi dele fantasiado de Mario, e se melecando inteiro de chocolate. E meus amigos, deu, deu uma vergonha alheia, eu confesso mano, não, não foi legal não. Já o segundo e o terceiro, adivinha do que é? Também foi dele se melecando chocolate, só que dessa vez fantasiado de Patrick Estrela do Bob Esponja e também do Jingle Puff do Pokémon. E uma coisa que eu não entendo é porque o pessoal do TikTok e Instagram gosta de consumir isso, saca? Eu pelo menos não acho engraçado, me dá vontade de literalmente chorar no banho e ficar lá por muito tempo. Mas enfim, vamos voltar aqui pra análise 100% sincera. Os vídeos mais vistos do Johnny não são esses se melecando, mas sim dele fantasiado de alguns personagens personagens conhecidos e metendo uma dancinha meio paia, como é o caso dele dançando fantasiado de Baby Yoda, que em um determinado momento do vídeo o tanquinho dele fica a mostra e o vídeo fica meio... <risos> ou então ele de Flash ou Pikachu, que no final o vídeo vai sempre terminar e você vai ficar com a sensação do tipo, mano, que merda eu acabei de assistir aqui. E é basicamente esse o conteúdo que o Johnny produz, diferente do Nico Nicocado Avocado, tá, vou falar direito, do Nicocado Avocado, o Johnny, ele não grava literalmente ele tirando a própria vida, comendo quilos e quilos de comidas super gordurosas. Tudo bem, pode ser meio vergonha alheia, ter uns vídeos ou outros aí que me dão vontade de pular no rio, mas a real é que, o que parece, é que é só mais uma pessoa que tá fazendo os vídeos por se divertir, saca? O comportamento do Johnny na internet é muito legal de se ver, porque ele sempre tá respondendo nos comentários de uma maneira educada e fofa, e que ao meu ver, é até injusto comparar o Johnny com o Nico, porque na minha opinião, são duas pessoas que são totalmente diferentes e que produzem conteúdos diferentes, porém eu entendo que o fato de ambos serem vergonha alheia, foi esse um dos principais motivos de associarem um ao outro, mas que eu, novamente repito, eu não acho tão justo, porque na minha opinião, é só mais um cara cringe do TikTok que tá fazendo os vídeos para se divertir e ganhar uns likes e tal, tanto que olha o tamanho dele, ele realmente conseguiu. Já o Nicocado é até triste ver os vídeos, mano, porque você vê e fala, mano, esse cara ao passar do tempo só tá ficando pior, tá engordando mais e daqui a algum tempo ele vai arcar com as consequências. O Nicocado simplesmente tá perdendo sua vida e gravando literalmente tudo. Já o Johnny parece sim estar acima do peso, mas faz vídeo se divertindo. Seja de uma forma vergonha ali ou não, é ele se divertindo. E no fim, é muito mais triste ver o caminho que o que o Nico tá tomando do que o caminho que o Johnny tá seguindo. É por isso que essa comparação entre os dois eu não acho tão justa. Eu vi uma animação do canal dubleiros que passa uma mensagem perfeita do caminho que o Nico segue. E uma pergunta ficou na minha cabeça, será que tantos malefícios para a saúde no final compensou? Eu acredito que não. Só se liga na animação, os créditos vão estar tudo aí na descrição, por favor, vão lá assistir o vídeo que é muito bom. E eu volto a repetir, será que compensou? Será que tá compensando? Eu acho bem difícil. Uh, será que isso aqui é gostoso? Oh, caiu na minha camisa. Ai meu Deus, eu tô sem comida. E é culpa sua. Uh, parece que tem mais. Hum, gostoso. Eu sei, vocês troll estão tentando controlar o meu canal e fazer com que eu coma comida saudável. Mas se eu comer comida saudável, ninguém vai assistir os vídeos. Então, eu vou continuar comendo igual um maluco e vou comer esse taco azul. Muito obrigado a todos que assistiram e eu volto amanhã pra poder comer muito mais. <risos> Precisamos tirar de novo essa foto! Espera, qual foto? Aquela que nós fomos na Flórida uns anos atrás! É, saudade desse tempo. Tem como comprar mais queijo no mercado? Eu preciso pra um vídeo. Vou tentar gravar mais dois hoje ainda. Se eu manter a frequência dos vídeos, a gente pode comprar aquela casa que a gente tava olhando. Quem sabe até a gente não acaba comprando aquela mansão lá. <risos> ah, ah. Ah. Oh, não, não, não, não, não. O que tá acontecendo? E é basicamente isso, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e também de deixar seu like pra me apoiar, até porque recentemente o YouTube cortou um pouco do alcance do meu canal, e vocês fazendo isso vão me ajudar demais. E também, caso vocês queiram, eu disponibilizei o Seja Membro do canal, que se vocês quiserem, é só um membro pra mais me apoiar do que qualquer outra coisa. Enfim, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por quem chegou até o final do vídeo, e é isso mano, já falei demais né, valeu, falou, é nóis, até a próxima. Fui, beijão